Oi gente, eu sou a Ana Savoy e eu vim aqui hoje mostrar para vocês algumas vantagens do A.S. Cosmetics. Olha só, primeiramente a gente tem o passo 1 um, que é a espuminha. Essa espuma ela tá com alto poder de concentração de própolis e isso vai fazer com que a gente tenha a ação bactericida e anti-inflamatória. Então é fundamental que você use no início, né, para higienização da pele e no final para proporcionar essa ação anti-inflamatória, cuidando do procedimento. Depois feita a higienização, nós vamos limpar essa pele. E aí, eu quero mostrar para vocês como é que eu uso, tá? Então, depois de desenhado tudo, quando for começar a trabalhar, eu passo um pouquinho do Magic Slider Antes do procedimento Vejam só que fantástico hein? Além da vantagem que ele tem Por proporcionar uma analgesia para a pele Por conta do extrato de jambu que tem aqui dentro E o cravo também Ele tem esse poder De preparar a pele para receber a tinta De uma forma muito limpa Você vai ver que o seu trabalho vai ficar fantástico Porque às vezes a gente limpa um pigmento orgânico ou inorgânico e essa tinta, ela se espalha para outros lugares e aí eu tenho que limpar muito mais vezes do que acaba, às vezes, no caso dos fios é, tirando até a tinta de dentro do cortezinho que eu fiz então a gente higieniza a pele, né, tira o exceção e ela vai ficar bem hidratada aí eu vou colocar aqui para vocês, ó Aqui, aqui eu tenho uma tinta orgânica e a inorgânica, que eu quero mostrar para vocês que ele limpa muito bem os dois. Então eu vou colocar aqui, deixa eu pegar aqui o meu cotonete, colocar o vermelhinho, que é o que a gente usa muito né, para os lábios. Então aqui, agora o inorgânico aqui. Aí quando eu vier com a minha espuma para limpar, olha que maravilha, ó. passou, pega o algodão, tá vendo aí, sugerança, lambança, passou, removeu, percebe? Agora eu quero mostrar isso aqui para vocês nessa mão onde eu não passei nada, nem espuma, e muito menos o magic slider. Vamos lá de novo então. Tinta vermelha. E A gente sabe que a tinta para limpar ela é muito difícil quando você não tem uma boa hidratação A gente precisa ficar puxando para um lado, puxando para o outro E essa tinta vai limpando aqui, sujando ali O que torna mais difícil a nossa visualização é, do traço, é, do fio, do procedimento, enfim Então olhem aqui, ó, mesma coisa passei a espuminha, agora eu vou limpar Perceberam? Dá para ver a diferença? Isso é fundamental, gente. Este produto aqui, ó, é o meu preferido. Eu sou apaixonada nele. Ele é muito bom. E aí, depois de tudo, do seu procedimento terminado, a gente tem aqui é, o nosso restaurador dérmico, que é um fofo, pequenininho, bonitinho. Um bem especial para que vocês possam entregar para ela. É muito bom que o, o profissional tenha o restaurador dérmico apropriado para o cliente. Isso faz também com que a confiança dela no seu trabalho aumente. Então o A.S. Home é prontinho, preparado para que essa cicatrização aconteça perfeita do início ao fim. Agora vamos limpar essa sujeira. Bem fofo de novo ó. é só espalhar e como a gente vai usando ele durante todo o procedimento essa pele fica limpa do começo ao fim do nosso procedimento olha bem okay.